Olá pessoal! Olá, pessoal! Como vocês estão? Passando aqui a gente tá começando uma live, né? Verdade. Mas gente, não é uma live hoje. Não, a gente é tá live. aqui para poder dizer para vocês, ai, acabou a quinta temporada de fora. Acabou, Foz. gente. Meu né? Deus. Gente. Não, não acabou não, porque no vídeo que vocês vão assistir já já, a gente vai mostrar os erros, os bastidores, que a gente isso. sabe que vocês adoram, isso a gente também. E vocês vão ver o quanto a gente se diverte e tal. Estamos nos intervalos das gravações da sexta temporada. Aproveitando no espacinho para dar um oi para vocês. Estamos dirigindo para poder fazer esse vídeo enquanto a gente tá indo para outra locação. E a gente tá aqui pra poder dizer oi E a gente quer saber, comenta aqui no vídeo O que, que vocês acharam da quinta temporada a Gente, passou muito rápido, 20 episódios Voou, mas não seja por isso Estamos gravando 24 É um número Olha simbólico só, o número É um número sugestivo Vamos jogar na BHC esse número queijo. Vamos jogar, eu quero queijo Gente, ó, estamos <risos> gravando 24 episódios da sexta temporada Você não pode perder E estamos aqui ó, trazendo novidades Seguinte é você que é membro do canal já viu a abertura de fervo, porque tá lá já, ó, há um tempinho, tá hein? Disponibilizado se você não é membro, se inscreva para ser membro, é só ativar no botãozinho azul, tá Exatamente. aqui embaixo. Exatamente. Seja membro, você vai começar a receber uma pregada de conteúdo exclusivo, hein? Inclusive... Recebi o episódio antes do pessoal... É isso aí, a galera que é membro vai começar a assistir Fervo tá. antes de todo mundo. Vai ser tudo... Olha a nossa locação aqui, aqui ó. que maravilhoso, Mostra, Globo. Mais. aqui Mostra a Globo. Globo, olha. Mostra Calma Globo. aí, tem que mostrar o símbolo da Globo. O símbolo lá. da Globo. A gente pode a mostrar, Globo. gente? Pode mostrar o símbolo da Globo, né? A gente tá gravando a Globo aqui, hoje, ó. ó. Olha. olha. Hoje é um no novo, novo dia, dia de um novo tempo. Lá vem a polícia. Corre, <risos> corre. Tô brincando. Aqui, ó. Seguinte. Então, membros vão começar a assistir os episódios de Fervo antes. Não se esqueçam. Novidades. A partir de julho. Julho! julho. É aniversário do Grupo Fundição. Nosso três aninhos. Lindo. E nós vamos lançar quatro episódios da sexta temporada de For pra vocês Notíssimos. já. Novíssimos não vamos lançar quatro episódios uma historinha entre uma, uma, temporada uma temporada e outra, outra. o que, que os personagens ficam fazendo o que fazendo vocês vão ver tudo o Ian o que será que o Ian fica fazendo Sim, meu passando sorvete no ônibus de um ah! meu, meu Deus tem até medo, passando, meu, passando mas aqui, que eu tô casado ainda o Ian tá casado é, aqui né? ó hum, bem conceito aqui, Lady Gaga ó mas é isso gente ó então a partir de julho teremos isso teremos Ian Recebe também pra vocês viu teremos Fervo. Participação de Michelle participação da Michelle. Gente, tem muita novidade chegando. Muita novidade de tudo, ó a maioria, os membros vão receber primeiro. Sempre primeiro. E coisas exclusivas a gente não vai passar pro, pro canal todo então Exatamente. fica ligado, seja membro é valor lembrando que Fervo também vai estar tá no On Now, você quer ver Fervo sem cortes, ah, é. sem censura com a gente com a bunda de então, fora. Ó, todo episódio vai ter o link embaixo do vídeo escrito é, www.onnow.com.br grupo fundição. Inclusive, se você já quisesse escrever lá, fazer essa assinatura já pode. A abertura de ferro também está lá, então você já pode aí. Gente, se, eu vou falar programar. uma coisa, eu sou suspeito para falar, mas quem assistir no YouTube não é a mesma não coisa que vocês nenhum texto, um texto, texto do que... web série de verdade. E tem umas bunda boa para ver, não tá aí? Eita. Eita, nós. Mas é isso, gente. Assistam lá, viu, gente? Mas ó, isso. por favor, né? Não, não é pornografia, não, tá? Não, é não só. Não. É só bunda. Todo mundo tem, fiquem né? Fiquem com gente? o vídeo de erros agora, aqui nesse vídeo. Exatamente. Ah, e antes do vídeo de erros, se inscreve, ativa o sininho, agora. compartilha e comenta esse vídeo que a gente tá de Exatamente. olho em vocês. Exatamente. Beijo, obrigado pela companhia de vocês na quinta temporada. A gente ama vocês. Beijo. Até a sexta temporada. É. Esse vídeo de erros é pra mostrar como a gente rala. É verdade. Beijo, meus amores. Beijo! Hum. Falar que sim, e. Você de Portugal, né? Eu nunca fui. eu Nunca fui. Desculpa, então, <risos> Você, você errou! De você. De você. você tinha que falar é Portugal. Eu falo é, nunca fui. Eu falava, é nem eu! Exatamente, parar de transar no camarim você pega, porque já tá me fazendo. Tá me causando problema, Bruno. Pelo amor de Deus, a gente não precisa. <risos> Eu não ia rir, não. Por eu você riu? Eu tô levando a cena. Ah, você sei. riu na cena? Ah, Olha ali, até que falar agora, lá. Mas a Cristina, lá, pra saber quem, quem, quem é a mãe do filho dela, só, pelo amor de Deus, que você é o… Um... Desculpa! Quem eu, <risos> não interessa, não interessa. Por quê? Porque lê uma coisa, vê a outra, tem trilha, tem emoção, tem atriz, yeah. tem um negócio, yeah. tem tudo ali. Olha yeah. ali, ó. Yeah. O quê? Olha só, eu já tinha desligado a televisão, cara. Eu Mas eu tô ligando, que... porra! Você <risos> eu desliga, você... o Nico. Você tava vendo depois que eu desliguei a televisão. Caralho. Tava? Mano, o eu vou te matar! Por que você desligou essa não. televisão? <risos> Gente, continua, rapaz. É assim. Se eu tô dizendo que vai ficar pronto é porque vai... Olha lá, hein, Ariel. Eu não teto... Quero... Ah, Volta, bando mesmo. Ter... Eu vou ter... Plano geral, take 1. Ação! Cadê bateu? Ai! Gente, meus. Desculpa, que é isso? Cara. Tá tocando de verdade. Esse café! Calma, gente, eu que roupa, Bruno, Bruno depois do que é? Sou eu que falo, amor. Desculpa, Desculpa. Que é que eu... Coisa! Eu tô trocando de roupa, meu amor. Desse jeito a gente vai descer esse assim mesmo. Bruno, tá, Bruno, Bruno. A gente Bruno, vai Bruno, café, Bruno. Aí, é café e praia. E vem cá. Michelle deu sinal de vida? Eu mandei mensagem e ela nem respondeu. Vamos fazer o seguinte: a gente hum. desce pra tomar <risos> café e depois resolve tudo isso. <risos> É porque vibrou o um celular, né? Foi? Não. Que Por que você Cara, é pra você. Vai. Desculpa. Vamos fazer o seguinte. Ah. Vamos tomar café e a gente resolve tudo. Isso. Ação. Vamos fazer o seguinte. A gente desce pra tomar café e resolve Desculpa. Vai, Desculpa. Vai, vai, vai, vai, vai. E ação. Vamos fazer o seguinte. A gente desce. Ah, eu... Aquele, como é que é a água aqui na, na, na França? Uh! Eu... Sabia que é? Uh! É, olha pra mim, ó. É, uh! Chora, chora tudo. Chora... Ah. Eu lancei com a tela. Tinha. Foi assim que eu perdi o anel, até agora não cheguei. O anel tamanho tá do dedo. O Henrique vai estar tá lá estudando e se preparando pra vir pro Brasil de novo. Desc segura A gente tem que sair, Clara, mas esse compromisso é muito importante, ó. A gente ainda tem que passar no banco, que eu tenho que buscar meu cartão depois. Ah, nossa, esqueci essa fala. fazer é muito você porque você é a que trabalha e a que faz o de casa. Isso tudo, Clara, você só dá Perfeito. Ainda bem que eu tô gravando isso. <risos> para todo mundo Brasil, sou... Tá vendo que eu tenho que aguentar Brasil, tá vendo? Vamos vai lá, rodou. Gente, ela dorme de batom. Meu Deus, eu esqueci do batom, porque era pra outra cena. Mas não dá pra ver que, não, tipo, é batom, não. <risos> Ué? Desculpa, me perdoa. Não, mas foi. Valeu. É Quase que eu falei, corta. É. Mas a... Eu tô olhando a série aqui pensando. Tá. Será que o Roberto Marinho, dono de uma emissora, ele ficava assim também no sofá da de casa dele? Ficava, de claro. Será que a dona de Marinho passava assim, tirando de rir? É que... Quem, quem, basava? Tirando de Lili Marinho. Marinho. O Silvio Santos fica deitado assim, botando Fica, fica. A, a, é. a filha dele já falou isso. Mas os testículos? Sim. Meu Deus. Ela fala, pai, vai botar uma cueca. Meu Deus. Ah, vai dar o Silvio Santos. É, né? aquele. É, o testículo do Santos a gente pegava e botava o quê na moldura. Exigente demais, tá pedindo demais. Né? Não, Bruno, vai tomar o seu banho. Quando você toma tá o seu banho, eu briga eu pra Michele. Eu sou uma vagabunda. Ai, eu vi no final. Vai. A gente se embolou também. nossa Foi, aham. Uh -huh. Se você quiser, eu, eu, eu começo com a Michele. Eu falo pra ela que você tá cansado, que hoje não dá, tá tudo bem. Quem tá cansado aqui, Bruno? <risos> Por que que foi? eu não vou ficar, só descer de nada Meu cara, igual tá frio. Agora, se você quiser, eu converso com a Michelle, que você tá cansado, dá pra você ir? tudo bem, ela tá Quem tá aqui do lado? Peraí. Ação. Olha, eu confesso que eu tô cansado, viu? <risos> Filipe. Filipe. De errado? Desculpa, Não, tranquilo. Ai! Ai Perdemos o um câmera. Que perdeu o um dedinho. Não, foi o um joelho. Caraca. Aqui nessa porra. Cuidado, gente... hein, gente. Olha isso! Caraca! Porra, tava escondido aqui. Caraca, ó. aqui tem, ó. Cuidado, hein. Ação. Virou o Fran. Tá falando aí um pouquinho. É, eu até falar com ele, né? Seguiu pela ponte, Fran. Ah, Michele. Não ri. Porra. Vai. Pode ir. <risos> não me olha. Olha pra frente. Olha pra trás. Não, não. Você sabe que ele tem cinzas mortais, né? Da dona da casa. casa. Dona Gertrudes. O cara falou ali, nos três. É sério, é, E quando você ligou isso aqui e você tava lá na cozinha, essa matéria caiu sozinha. Foi então, por isso que o povo pegou. Foi a Gertrude. Ela fez assim ali, ó. Porra. Olha, o é os é Olha, oh, mexe com quem tá é quieto. É é. Vai vendo. <risos> Não dá, Felipe, eu tô é Realmente feliz com essa viagem. Aí, me hein, Vamos de novo no começo. Vou fazer uma promessa. Para. Eu tô fazendo um te responder. <risos> <Eu sei. risos> Não, que eu já estava com vontade de rir, não foi por causa do ah, tá. desculpa. Não vou nem fazer mais. Não, não, não, não foi isso não, pode fazer. Ah, tá bom. Pode fazer, pode fazer. Ah, Tá bom. Ação. Cês, gente, riu que vocês têm pra rir, que não vai dar. Você que tá, você já vai ah. tá rindo, Ridan. É, você, ah, já ah, jogou. Ah, você ia rir de ah, ah, um pouco ah, pra, ah, pra, ah, pra ah, gente. Ah, tá... Ação. Meu Deus do céu! Meu Deus! Eu quero saber por que, qual a graça. Que... A, eu acho... gente, tá a gente, eu molhei a tela da câmera. Que a... Ação! Não <risos> precisava nem falar ação porque tá dormindo. Só pra avisar que eu comecei a gravar. Desculpa. E por que, que você riu? É porque imagina a ação, vai. A tua que você tá dormindo. <risos> que bicho doido! <risos> ok, gente. Opa! Eu não pensei, desculpa! <risos> Porra, pô. tava tão legal! Muito canal, cadê? Deixa eu ver se eu consigo meu celular, peraí. Ah, de novo, pelo amor de Deus! Oi, então vão saindo, né? Que vocês só vão fazer isso no carro, isso? Que isso? <risos> <risos> tá vamos já que, já que vamos eu fazer isso de, vamos, novo. Vamos fazer isso de novo era, era o selinho olha <risos> o nariz de marcelo, <risos> o nariz de marcelo. É, antes que... é é, é o Apple que fica falando que fez no estoque porque uhum. ela já tá, você sai e tá. vai não dá pra aproveitar nada não <risos> dá pra aproveitar até a hora que você monta aqui levantando uma <risos> perna fazendo uma cachorra <risos> até aí dá ai gente eu nunca esqueci de Peraí, não, não, um pouquinho mais gente. Vai. leva vocês no coração nesse mundão que Isso. Você pode... Esse momento que a gente tá vivendo juntos aqui é uma fase tão boa que a gente tá vivendo. Sério. Vou falar, você não falar. Faltou o do... Ian, tá com aí. Faltou o Bruno. Ah, é mesmo? Faltou, Faltou dele, problema. da Leila, desculpa. Caraca. Lá e Rafa. Rafa. Tem... Ah, segura, gente, que ele desconta. É um ego. Oh, ah, pegou isso? Cheguei. Pegou? Cheguei. Eu vou botar isso edição. Eu acho que a verdade, o segredo para uma amizade verdadeira e duradoura é a gente se colocar sempre desejando pro amigo o que a gente deseja. Para <risos> com isso, mesmo. faz ou <risos> não? Ian, vazou uma que tá todo mundo falando que é a sua. Uma bunda grande, redonda, enorme, entendeu? Tá atribuada a sua pessoa. Pô, Tatá, não é, essa Volta. bunda não. Falou atribuada. <risos> ah, Atribu Atribu atribuída. <risos> e a segunda vez. <risos> e <tripulada. risos> Peguei você, fecha, devagarinho, aquela de, pra não fazer barulho. Ainda bem, né, Tony? Porque o guarda-roupa mudou, né? Aham. Uhum. Fechou, aí encostou na parede, falou, caramba, que problema, hein? Ou na porta mesmo, se você quiser, já que eu falei e você fez, não fez. <risos> <A> gente, <risos> você <viu, risos> <viu? risos> é que eu fiquei sentado assim? <risos> Pode ser aqui também, vou se gostar. Não, não, não. Não, Pode ser... Ah, bugou, bugou a... Foi nada demais, para com isso. Sabe que uma vez me falaram uma coisa e que... Desculpa, ler aqui. Sabe que uma vez me falaram... Desculpa, desculpa, tô... desculpa, meu desculpa, eu adoro. É que eu, tô... eu tô com medo de short uma shortinha. Tchau, tchau, Te tchau. Cena <risos> saiu como se não houvesse amanhã. <risos> que piada péssima! <risos> Termina de fechar a porta, a gente que dá só mais uma encostadinha. É porque ela é frouxa. Tá rodando, tá? <risos> Eu só faço piada assim que fique claro. No início, é Por favor. Episódio 3, cena 15. Plano 1, take 2. É porque ela tá mãe a unha disso. Você acha que você consegue tentar? Ai, meu olho! Com uma gárpula. Cara, eu fico pensando que você descaixa do banheiro fazendo o mesmo dois com uma unha dessa. Okay. Gente, mas não tem ninguém pra receber, só tem que ser você. Nem eu, sou, sabe? A sobreguleta, entendeu? tenho essa honra. O que esse garoto tem? Só mulher. Desculpa, cara. Foi mal. Só mulher? Então, vamos Vai! Ah, é Salmonela! Então tá. Olha só. Ah. Não demora. Não. Porque se você demorar, eu vou sozinha a estrada fora e vou deixar você aqui, hein? Dez. Dez minutinhos, Salomé. E eu já volto. Só quero ver... Lobo mau. Dei esperar. Dei, saco. Hum.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 para Desculpa. de ver chifre na cabeça de c. Vou te falar, viu? O Jardel tá precisando de ajuda, tá? O Jardel precisa de ajuda. E não é só da nossa ajuda, não. O Jardel precisa de ajuda profissional. Eu sinto muita saudade, sabe? Ah, então quer dizer. Ele não falou, Ele não falou nada. Ele falou e ficou um silêncio. Você é da melhor? O que foi? Rodou alguém. Okay. Eu tô rodando som. Faz <risos> de novo. Eu tô rodando som. Eu tô rodando câmera, então. <risos> Atenção. Bota pra lá, ó, que eles vão parar ali. Ó. Ó. Deixa ele te alcançar aqui, ó. E senta os dois aqui, tá? Ah, a gente vai correr pra lá? É. Eu acho que é quero a sua direção. Não. Atenção, tô rodando. Lembrança da cena 10, episódio 6, temporada 5. Plano geral. Take 1. Axa! Ei, volta aqui, rapaz. Ei, calma aí, isso. gente. Volta aqui no corre. <risos> Caraca, mó atleta. Caralho, porra. Gente. Parou, no meu... não, não, não jogador, assim, é assim Não era jogador? Ele ainda passou e falou assim, não me alcançou! Não não, assim, assim, não, não alcanço! Ué, jogador, cara! É bola? Corre atrás da bola! Honra oh, o seu, papel, hein! Corre... A bola sou eu! A bola sou eu! Acerta. Vai! Olha! Parece que é Parece que é pirraça. Serra do Car. Vai. Para! <risos> Ai meu. <Deus>. Vai. <risos> não vai, Felipe. porra <risos> Agora foi. Vai, vai, vai, vai. Aí. Sai de baixo. Vai. Sai de baixo. Vai. E tem mais. Pessoas pobres de espírito que não conseguem tudo bem, é, não, é difícil esse bicho aí, tudo conchegue, bem. Conchegue, conchegue sim. sim. Vai, sim. e... A chão. <risos> <risos> <risos> o diretor quando <eu> não sabe <risos> brincar, né? Cena 12, episódio 6. Tá rodando? O Tô antes chegou. Passa rápido que eu vou gravar aqui. Senso, <risos> né? ah, senso. Eu, eu vou passar, inclusive, vocês estão muito última cena. Ai, minha mãe. Episódio 6, cena 12. Diana, não foi você que sempre falou que não transar é problema de sinal de O cachorro tá na tina. hora, da forma que eu olho pra ele. Seus brilhos, é, brilho, Seus olhos brilham. Seus brilhos. Eu tô da hora que eu... tento te lembrar hora. Seus brilhos olham. Seus brilhos olham! Tem que ai, nenhum arroz? Aqui? Ô, Jardel, como é que será essa panela, Jardel? Corta! Não sabe fazer uma coisa. Vai morrer de fome. Grava. Tem estrada fora, eu vou bem. Ai, eu vou lá bem doente. <risos> Fado, é, fecha a porta, Tasso. Tá? Ah, tá, fecha. aqui, é? Uma moça muito errada. O que é isso? Estou lutando mal, sei, ai Luísa. Ah, ah, Ai, Luísa. Ai, Luísa. Ai, ah, ah, ah, ah, ah, ah, um ah, só 18, 18, 18, 18, 18, as duas fotos são as 18, as 18 são as duas, enquanto eles já vai se trocando, você vai, ah, vai dirigir pra poder descer, pra quando a gente descer. Ai, eu também, e eu concordo, não é? Né? É, tipo, nós, nós dez, nós fica. Hum. Seja sincero comigo. Uhum. Desculpa. Desculpa. <risos> eu vou chutar Desculpa. o Antônio, cara. Ôê. É que não, e me... curte jeito que ele tá mexendo a perna do pé. Tô olhando que ele dá, tipo assim. Igual é que saco de gente. tipo. Porque eu quero saber, não posso. Mas saber do quê? Olha só, você não ia me contar? Você não tava me contando? Vem cá, Você? Sim, eu Moreno, tô A pessoa que publicou o seu caso extra extraconjugal. Que caso, vaca? Cristo, Cristo, Cristo, a câmera, a câmera, a câmera, a câmera, câmera aqui. Esqueci. eu tô com a máxima, eu tô com eu me concentrei nisso aqui, ó. Não esqueci, não. Eu sou p***. Podia fazer um jantar lá em casa, né? Lá em casa a gente marca um jantar. E... Um né? jantar. Olha aí que maravilha. Um jantar lá em casa. Eu vou te matar. Pode ser, a gente combina. Tá. Que delícia o jantar lá em casa. Você, por vou te matar. É lá em casa, hoje, às 21h, jantar. Tá. Tá, tá bom. Ação! Mas Ian, tu acha que vai demorar muito? Não, é? ele é o Oswaldinho. Eita Ian. Já Mas temos é... um erro de Luca. Ai, Vamos lá? dizer que você tá aqui que você tá com uhum. então assim por isso é claro que eu vou te servir bebe isso vagabundo desculpa Chega do chega, chega pra cá pra eu poder ver a cara do Tony SP. Não, é pra você sair da frente de espelho. Você falou chega pra cá. Eu falei, chega pra cá pra eu poder ver. Pronto, pronto, é isso. Ainda bem que eu tô filmando isso. Ai, como? A gente bateu vou. Não, não, não. Aí você reto aqui. E daqui a gente vai. Você né? vai me guiando aqui. Uhum. Você tá reclamando que a gente não, não namora no carro? Só muita roupa, dona. Tira essa camisa de São João, vai. Não fui dessa quadrilha hoje. Letícia. Chegou letícia. Tô chegando. Não, tá chegando. Já tô em vocês. Não, porra, Tony. Não fala, velhete! Aqui eu quero é. e corta. Tá tá Nossa, porque quando deu aqui doeu aqui na minha garganta. Caraca, tá Nossa, sério, ui. Não tem quanto parece que do, doeu, vem aqui, subiu, veio aqui. Aham. Uhum. <risa> fala que valeu, Letícia. É, eu... Fala que valeu. Não Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Que. Eu vou te falar uma coisa, viu, Bruno, não tem apetite, dá pra poder explicar uma coisa, eu tô lutando contra ela salomé o estúdio tá tudo pronto pro teste, cara. <risos> beijo, beijo, Bruno, tô lindo, tchau. Yeah. salomé aí? pelo amor de Deus! Que susto de... Desculpa.